Ele não apoia pobre, não apoia quilombola, não apoia indígena, não apoia nada. Nós estamos com toda a documentação nossa pronta para ter o, o, o direito reconhecido, mas tudo está barrado, tudo está parado. Bolsonaro, do jeito que ele vai aí, ele já acabou com, a, com uma parte e vai acabar com o resto, porque ele não gosta de pobre e principalmente de, de povo assentado, de sem terra. Talvez ele pode ser até bom, eu não vou dizer que ele pode ser ruim. Porque às vezes um dia dói no coração, às vezes ele pode comprar aí uma terra aí e falar, a gente, aqui, ó, um hectare, meia hectare para cada um, tudo bem. Não temos jeito de rodear, aquele foi elétrico, ele está governando. Então a gente, né, A gente seguir a norma. Nós apostamos muito nele, é, porque a gente é viu como o Brasil estava, né? Nós estamos apostando muito Conheci ele desde o primeiro mandato, quase dele de, de deputado. Ele era um caladinho, sempre ali quieto, porque ele nunca fez um com chave, ele nunca concordou com as amarrações que a gente sabe que existe é o que atrapalha o nosso país a alavancar. Merda. Merda. Eu falo assim, tem é de para o doer o coração o dele, Deus, aqui é coisa. e de chorar, mas nós não vamos chorar, nós vamos lutar. Ele está exterminando isso na política, nós vamos colher o fruto? Não agora, mas para frente eu tenho certeza absoluta que vai dar certo.